Boa tarde amigos, eu sou Maurício Mococa Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui Mostrar como é que funciona essas varas nova, Novas, que as varas são de metal é... As varas são metal De 63 milímetros E mostrar como é que elas Funcionam com diamante E Pedir aos amigos aí Que se inscreva no canal Deixa seu like para que o canal possa crescer, para que ele possa subir e agradecer os amigos aí que é inscrito então essa vara ela aqui nós temos no fazer isso aqui aqui nós temos dois diamantes é um diamante em cada câmera não sei se está dando para ver bem na câmera mas tá aqui na ponta ó, tá dentro do saquinho então nós dobra ele e coloca numa câmera aqui é a câmera você coloca ele dentro tampa tampa a tampa é firme, ela não sai à toa. E o outro a mesma coisa. Também estamos com um diamantinho aqui dentro. aqui. O diamantinho está aqui na ponta da, da, daqui. Ó. Não sei se está dando para pegar na cama direitinho dele. Né? Então é um outro diamante, hein? Outra coisa que é muito importante é importante que que os dois diamantes, um em cada câmera. Então tá com dois diamantes. Aqui embaixo, aqui são é uma câmera cada um. Hoje o vídeo é o seguinte: essas varas são de metal, totalmente metal, e aqui é cobre. Então é elas não vão encontrar nada porque aqui no, essa região aqui não é a região de diamante então a nós só vamos mostrar como é que elas funcionam quando não tem diamante ou você está com diamante na câmera é uma parte do, é um vídeo importante o pessoal vê o vídeo inteiro aí para poder ver como é que é que funciona e depois nós vamos tirar os diamantes e mostrar como é que elas funcionam sem diamante e depois em seguida desse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo também dela com, com ouro. Como é que ela caça para ouro e o que que, que separa, por exemplo, do quartzo. Então é, é um outro vídeo aí da frente, aí, então vai, vai ser elas caçando para ouro. Igual nós fizemos com os outros vídeos anteriores. Aqueles anteriores lá, a vareta de e essas não, essas são varetas fixas, são as varetas firmes, fortes, e também os detectores são rolamentados. Só por, devido aos detectores ser rolamentados, eles têm uma outra tensão, então é como eu expliquei no vídeo aí como é que faz isso, e depois eu vou explicar também porque que tem mais atenção nele, por causa do rolamento do rolamento com pedaço. Já aquela outras varetas telescópica ela não contém aço. É somente metal e cobre. E eu estou com um pedaço de fio de cobre aqui na mão. Então vou pôr ele aqui no chão. Então eu vou, vou passar em cima dele com as varetas. Eu vou passar em cima dele com as varetas. Mas vocês vão ver que as varetas nem, nem, ó, nem percebeu esse fio de cobre no chão porque porque ela não está para procurar ferro nem cobre nem alumínio nem metal ela só está para procurar diamante agora nós vamos testar elas para ver se nós achamos algum diamante nesse terreno a gente vai andando elas estão tentando caçar alguma coisa Olhando para um lado, olhando para o outro, as varetas, quer dizer que elas estão mexendo, tentando olhar, caçar, até agora elas não apontou nada, ainda não acharam nada, então, é, até agora elas não apontou para lado nenhum, mesmo a direção que eu saí, eu lavou então eu acredito que aqui nessa região que eu estou aqui eu vou andar bem uns 50 100 km aqui do mesmo jeito que eu lavou e não vou achar nada então elas, elas já tentou procurar e não achou, não achou nem nada, nem um de diamante aqui no sul então nós vamos andando só para conferir os testes e depois eu vou fazer um teste com elas foi pegar o sino da caminhonete pode ir para trás. Hoje nós vamos fazer um teste com elas sem o diamante dentro. Ali nós vamos chegar em cima de um lugar que nós coloca areia grossa. Pode andar um pouco mais rápido, é então vocês veem que. Ela, do jeito que eu, que eu saí de lá, elas estão é, nem para um lado, nem para outro às vezes elas dão uma balangadinha aqui e nem andar mas você vê aqui, ó, você para elas estão posicionadas, elas não estão não achando nada todo lado você vai, elas não acha nada você vai andar o dia inteiro com elas, elas, não vai achar nada vamos ver aqui vamos ver em cima dessa areia aqui, o que que acontece aqui É que nem eu tô falando aqui ó, tá cheio de pedra da, da areia. Tá cheia de pedra aqui na areia. Você pode andar em cima aqui, ela não vai cruzar, vai fazer nada Por quê? porque não tem diamante nessa areia. Se tivesse um diamante enterrado aqui, ó, ela ia cruzar em cima dele. Eu poderia ter trazido diamante e ter enterrado aqui para fazer o teste, mas eu quis fazer o teste sem. Porque essa parte é uma parte importante que eu deveria ter explicado nos outros vídeos. E porque é o seguinte, quando se não houver diamante, vocês não vão achar nada. Vocês vão ficar igual eu estou fazendo aqui agora. Vocês vão andar, vai andar e não vai achar nada. Ela não vai cruzar em lugar nenhum. Ela não vai cruzar em cima de pedra, não vai cruzar em riba de pedra-ferro, pedra nem de quartos, nada. Então vocês vai andar. mudar aqui. Então vocês vão andar, ó no chão aqui ó tá cheio de pedrinha de corte, aqui tem até as vezes um topaz misturado aqui no meio então você vai andar aqui ó não vai acontecer nada por quê? aqui ó aqui bem no meu pé aqui ó tô achando que pode ser um pode ser um, um topaz então vai no que ele não vai cruzar não vai pegar esse topaz uma pedra transparente pode ser até um papazinho enrolado então ela não vai pegar porque ela está caçando diamante ela não quer outra pedra, ela só quer diamante é só na dureza 10 então se tiver um chibiozinho aqui no meio dessa areia aquela cruza mas não tem então nós estamos testando agora eu vou mostrar como é que ela funciona sem diamante. Nós vamos voltar lá para a caminhonete, lá perto da caminhonete, porque aí a mesma coisa que você vai andando com ela, ela não, não vai mostrar nada. Hoje nós vamos tentar fazer um vídeo mais curto um pouco, entra aí uns 15 minutos Outra coisa, as varetas também você não precisa andar devagar com elas não, você pode andar rápido, andar bem rápido, com elas que elas não vão cruzar mais nem ela só cruza se ela achar alguma coisa, então você não precisa ficar contando o passinho de assim de levinho, não pode andar rápido mesmo com ela na mão agora nós vamos tirar os diamantes. Agora, pode filmar mais aqui agora estou tirando os diamantes da câmera agora é sem diamante não tem nada dentro da câmera a câmera vazia agora vamos fechar ele mas nós vamos tirar o outro diamante da câmera também a câmera vazia vamos fechar agora é o seguinte tudo que ele achar ele tudo que ele achar agora é cruza você vai achar uma taxinha no chão uma tampinha qualquer, qualquer coisa ele vai cruzar agora nós vamos só vamos aonde ele for cruzando aonde ele for cruzando agora nós vamos fazendo um fio depois nós vamos conferir aqui ó faz um chique. então ele já cruzou então é o seguinte, agora tudo que ele achar ele cruza faz só um X em cima mais fácil achar. bom já cruzou ali na caminhonete cruzou aqui. A caminhonete é o seguinte, deixa eu falar. Aqui é o seguinte, ele aqui, ó, ele cruzou. A caminhonete está lá adiante. Ele não vai direto daqui para a caminhonete sem cruzar aqui primeiro. Lá pode ter, por exemplo, um metal do tamanho da caminhonete se tiver uma, uma taxinha aqui ele vai cruzar primeiro na, na taxinha para depois ir lá agora se eu passar para frente daqui ele vai caçando a mesma coisa mas se ele achar alguma coisa ainda antes da caminhonete ele vai cruzar ó, ó ele achou ó, antes da caminhonete daqui, ó, aqui mesmo. então é o seguinte o que ele o que tiver primeiro é o que ele cruza primeiro ele não vai cruzar não é porque tem um objeto grande lá na frente que ele vai pular os pequenos para trás não que ele não pula ele vai chegar lá, mas primeiro ele vai passar nos pequenos também. Então esse aí é um detalhe muito importante para quem está começando a ir no garimpo aí. Que nem o nosso amigo lá, o João Rodrigo, lá que está fazendo os testes já com um dele lá, que ele comprou o meu. Então é importante para ele. Agora nós vamos conferir esses lugares. Nós vamos conferir. Para nós saber o que, que acontece aí, se realmente tem alguma coisa. Agora é um detector. Então realmente tem alguma coisa no chão. que está no chão aqui não é ferro, é algum pedaço de metal, um pedacinho de cobre, porque o barulho não deu de ferro. Então vamos a outra marca. Essa é a segunda marca, Então vamos a outra E essa também não é terra Agora nós vamos a última marcação que nós fizemos Então vocês vejam que a vareta que ela achou O detector está confirmando então, esse aqui é a última marcação dela. Ah, tá aqui, ó. Então a última marcação dela E também não é ferro também Outra marcação aqui ó, o detector também está usando outra coisa aqui Então isso aí para o pessoal ver Vou o pessoal ver que é o seguinte, é o detector e o detector o detector passou em cima também e acusou. Outra coisa. Dessas quatro aqui que o detector passou em cima, só um está fundo. Tem um que está com 5 centímetros. o resto está com menos de 20. isso é ferro bom, eu já estou precisando encerrar esse vídeo porque ele já está ficando muito longo e pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like aí para o canal poder crescer subir nas pesquisas e agradecer aos amigos e hoje foi muito importante esse vídeo aí porque esse vídeo aí mostra como é que ele funciona realmente no diamante porque às vezes o cara vai fazer uma pesquisa com diamante ele não, ele não acha nada falava, Esse trem não tá e fala, estranho, não está funcionando E sem também, e sem também, sem diamante Então, é, eu estou fazendo ele sem o diamante também Para o cara ver também que o, que o detector está funcionando Ele não, funcionou, não achou nada no diamante porque não tem diamante nessa região só então, ele não ia achar nada mesmo E outra, hoje eu não, eu não coloquei diamante para ele procurar ele, se você achar algum diamante ele tem que achar mesmo Então é, aqui não tem não é região de diamante Agora é o seguinte Não é porque não é região de diamante que você não deve fazer teste Porque de repente você está numa região que você não sabe se tem diamante ou não tem então, você tem que usar os diamantes dentro dele Para você poder procurar alguma coisa Se ele começar a indicar alguma coisa de diamante é porque tem diamante Então é importante isso aí também e quero dizer aos amigos aí, que muito obrigado. Aí Maurício Mococa. E uma boa tarde aos amigos.